Vai ficar com a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos, a história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Pra quem tava duvidando, olha o povo aqui, ó. Olha aqui o povo. Olha a multidão que ainda falta chegar, gente. Olha lá em cima. Não para de ter tiro de borracha. Mas não importa, nós vamos invadir. 沒有<音><音><音><音> Eu subindo a rampa! Eu tô subindo a rampa, primo! Olha que coisa mais linda, primo. Olha, isso, primo! olha isso, primo! Olha isso! Olha isso, primo! Olha isso! Olha isso! Brasília, 8 de janeiro, 15 para as 3 da tarde, então aqui. Calhada. O povo não aguentou não. Oh, nós estamos no palácio aqui, ó. Oh. Oh, graças a Deus, três minutos. Oh, Mas Ó, o oh, pessoal ali, ó. Oh. Ó! Oh, Muita gente! Muita gente lá fora, pessoal! Isso eu não conseguiu conter o povo, não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa, quebraram tudo, tudo. Quer <risos> saber, liga o botão aqui. Gente, ó, Eles colocaram fogo aqui, ó. Brasília é nossa! Corra! Muita fumaça De é é demais. Eu, eu, deve, eu, eu eu, eu de é o de cima. Mas não tem Você gasta fumaça? Não, é. Quebraram a mesa. Quebraram aqui tudo já. É aqui que fica o presidente? Lá não Eu sei acho que é no outro Onde fica os vidros verdes? Os verdes e os verdes. Muita fumaça. Aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro paparro, arregaçou tudo, filho. só com o pau, tem que ter água, aí, ó a salinha deles, vi tem até cerveja e tudo aqui no freezer ó. Olha ah lá, doce, pega doce pro lanche. Pega doce aí, meu amigo, pega doce, pega doce. Olha <risos> ah lá, ó, dois doces aí, ó. Doce, pega lá, mais doce lá. Pega doce aí, ó. Tantas merdas, cara. Até bolacha? Pega aí, pega aí. Tem Até bolacha tem. Deixa aí, É polícia chegou.